Com a nova equipe dele. Você confirma ter recebido propostas dos atuais empresários do Irã? Recebi algumas propostas e todas elas eu neguei. Que propostas exatamente? Propostas para que ele fosse é, o rosto da empresa, para que ele fosse associado a cassino, a aposta esportiva, a bet e como eu não trabalho com esse segmento, não é um segmento que eu vejo que a longo prazo soma na carreira de uma pessoa pública, é, eu sim, prontamente neguei e hoje eu percebo que, coincidentemente, é a empresa que ele está trabalhando. Apareceu mais empresa de bete atrás do luva lá, como é que vai ser, cara? Não, a gente tem a nossa, só que assim, a gente não quer, porque assim, muita gente tem essa resistência. Pô, mas eu faço, o Marcelo faz, o Renata faz... Que resistência? Faz. O pessoal acha que a Bete. você anunciar Bet é um grande problema. Tá. E não é. Não, Todo não mundo é. faz. Não é. Só que a gente teve um cuidado muito grande. A gente já tem uma proposta grande para ele, ele da nossa casa de Bet, mas isso vai acontecer daqui 3, 4 meses, quando ele já estiver com cinco, seis marcas. Que é mais um dinheiro para ele. Uhum. E é um baita contrato que a gente tem guardado para ele. Só que a gente não quer que ah, ele veio para eles para divulgar a casa de bet deles. Não. A gente vai ter paciência. É um dinheiro que já podia entrar na conta dele. Não vai entrar. A nossa, nossa estrutura está bancando a casa dele. Vai manter a moradia. Ele vai ter cozinheiro. Ele vai ter faxineira. Tudo por nossa conta. Ele não vai ter custo com isso. Depois que ele tiver quatro ou cinco contratos, é mais um contrato que a gente vai dar para ele. O que a gente não quer é... Ah, só trouxeram ele para favoritar ah, a casa de... Não. Pegar mal, inclusive, para tu colocar... A não ele ser falar, que a gente põe toda. isso e mais quatro contratos juntos. Não. Isso vai acontecer num certo momento que é mais um contrato para ele. Todo mundo faz. Uhum. Não é uma coisa que só ele vai fazer. Mas primeiro, vamos fechar todo mundo que foi atrás dele nunca foram respondidos. E é muita gente. E a gente vê os e-mails. Todo mundo fala assim. Não, eu tenho aqui, mas eu nunca me responderam. Falei, ah, eu já vi essa história em outro em algum lugar. Então, a gente quer primeiro estruturar tudo. Ele lá na frente, é o time certo. É mais um contrato para ele. Não vai denegrir porque todo mundo faz. Eu faço. Vocês uhum. fizeram aqui? Sim, todo sim. Todo mundo sim, faz. Sim, sim. O Marcelo faz, a da Renata faz, todo mundo faz. Então, é um, a gente não quis... A gente está tendo muito cuidado com isso. Porque seria muito cômodo. Ah, pô, já veio, nós já demos um contrato para ele. Hein? Sim. Nossa casa de... Ah, mas só trouxeram ele pra favorito. Ninguém ia ver o quanto ele tá ganhando. Só ia ver que a gente... Então, não. Tá lá no escanteio, guardadinho, num certo momento, talvez. Mas se vier outra, não vai fechar, não. <risos>